Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vou fazer só um look mesmo. Eu vou fazer esse look inspirado na Cruella Deville. Se vocês não sabem quem é a Cruella Deville, vou aí um videozinho pra vocês. Cruella Devil! Cruella devil! How Look que eu usei, como que eu fiz? Eu fiz a, a, a camiseta, essa camiseta aqui. E aí eu fiz essa blusa aqui, que eu vou passar o vídeo agora pra vocês que como como que eu fiz tudo tal. É uma camiseta básica e eu só coloquei as pintinhas. Aqui, e a jaqueta vermelha Essa jaqueta vermelha na verdade é opcional Porque eu coloquei porque ela viveu Que é uma, é três cores, três tons na verdade Vermelho, branco e preto E um verde também por causa da maquiagem Que ela usa e alguns detalhes Que ela tem que são verde Essas são as cores dela, por isso que eu coloquei essa jaqueta Vermelha, mas como hoje tá no calor Então provavelmente eu vou tirar essa jaqueta E vou ficar só com essa coisa branca Eu coloquei também junto com uma calça preta E uma bota preta também, sei lá Porque eu gosto de preto também e esse acessório assim, tipo, pulseira e colar, eu coloquei dourado porque pra dar aquela imagem de daltas de cachorrinho, né? Porque assim que parece uma coleira, né? E... Então eu vou passar, não sei se eu passei alguns vídeos, mas eu vou passar alguns vídeos do look pra vocês, é, pra vocês verem como ficou o meu look inteiro. Se você gostou desse vídeo, dá um like. Não se esqueça de se inscrever no canal. Comente aqui embaixo se você quer outros looks. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau. Oi, gente. Tudo bem? Eu sou a TM, irmã da Tadja. E eu sou muito linda.